Bom dia a todos. Neste momento, dou por aberta a audiência pública para análise e discussão do Plano Anual 2022-2025, apresentado pelo Projeto-Lei 43-2021. O PPA consiste na programação das ações de governo para os próximos quatro anos. O projeto abrange os programas de ações de governo, tem como suas metas de como se organizará a administração municipal financeiramente na LDO e na LOA. Neste momento, passa a palavra ao vereador Lisandro Araújo de Carvalho, relator do projeto, para que a presente apresente suas considerações perante o projeto e os documentos acostados. Bom dia, presidente Neto Pereira, da Comissão de Finanças e Orçamento, também o vereador integrante dessa comissão, vereador, vereador Iberli Garcia, e também a quem acompanha esta audiência pública. Então, que e que trata... nem nos prédios, nem nos edifícios, com quatro ou cinco lugares para seis medidores, né? Isso Bom e, dia, e vereador. pode cortar, deixar um Muito bem. Então, bom dia, professor Kiko, né, que também faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento, nesta manhã de audiência pública, em que nós estamos, então, fazendo uma apresentação do Plano Plurianual 2022-2025, elaborado né, pela Administração Municipal, em consonância, então, com os desafios para promover um desenvolvimento integral e sustentável do nosso Rio Grande, em todas as áreas que fazem parte da administração pública, como área econômica, social, administrativa, ambiental, área da saúde, área educacional, cultural, turística, obras, enfim, tudo que, que faz parte, então, do desenvolvimento integral e sustentável do nosso Rio Grande para os próximos quatro anos. É, com vigência, então, 2022-2025. Ontem, pela manhã, nós tivemos um, um encontro com o secretário municipal de administração, o secretário Rafael Furtado, que trouxe é, o resultado, então, de uma audiência pública eletrônica, que foi feito pela administração municipal, né, para ouvir as sugestões, então, de ações e metas para elaboração do, do PPA, e também, né, tirando, sanando outras dúvidas desta comissão, para que a gente pudesse, então, fazer a audiência pública de hoje e apresentar algumas considerações. O PPA, né, o Plano Plurianual, ele trouxe ações e as metas, então, que vão ser executadas por todas as secretarias municipais, né, dentro de uma, da, da, da própria proposta do governo municipal, e também, né, dentro, então, das reivindicações da, da comunidade arroio Algumas nós podemos destacar aqui, como, por exemplo, da Secretaria de Administração, né, que consta, então, aqui com... Uh, todos os tipos de, de realização de obras, né, e melhorias de infraestrutura das repartições públicas do governo municipal, né, também auxílio à brigada militar, aquisição de imóveis e compra e desapropriação, né, tudo que possa melhorar o trabalho da administração municipal. Também destacando, que nós tivemos, analisando aqui, através da audiência pública eletrônica, uma participação muito significativa na área de assistência social, um dos principais, das principais reivindicações da nossa comunidade é a questão de moradia, né, de habitação, e também, né, prever aqui é, investimentos e, e, e aplicações de, de, de mais recursos dentro dos restaurantes populares, Fomentar né? é, e manter a alimentação, cesta básica Também o cartão de renda, o cartão cidadão né? Tudo isso previsto, então, aqui no projeto No plano plurianual Na área da saúde, ampliar e melhorar O saneamento básico e saúde ambiental Atender as pessoas portadoras com transtornos Psicossociais, oncológicos, visuais deficientes construir, reformar e reestruturar o CAPS, o Pronto Atendimento Médico e a Policlínica, também de Saúde, solicitações médicas, né, com referenciais, enfim, são muitas ações que chegaram até essa comissão, e que nós fizemos um estudo, e hoje, então, a gente abre essa audiência pública para que a comunidade possa... Né, também fazer alguma observação que seja necessário antes de passar o PPA para aprovação no, no plenário dessa casa, presidente. Obrigado, vereador. É, nesse momento, passo a palavra ao vereador de Garcia, membro da Comissão de Finanças e Orçamentos, para que faça o uso da palavra e apresente suas considerações. Bom dia a todos, bom dia, colegas vereadores. Importante audiência pública hoje, estamos realizando com o intuito de passar o que temos para a nossa comunidade a respeito dos próximos quatro anos, dos investimentos que temos para fazer, onde será aplicado o dinheiro público. Estou aqui ainda fazendo os convites a toda a comunidade, a todos os meus amigos que venham participar dessa importante audiência. É deixo a palavra com, meu, com, meu, com o nosso presidente. Obrigado, vereador. Faço a palavra às considerações do, do público, caso haja alguma manifestação. vale ressaltar presidente e também a comunidade que dá importância que é o, o PPA né porque a partir dele como nós frisamos bem no começo da fala ele vai trazer todas as ações todas as metas que serão desenvolvidas pela administração municipal até 2025 né então é todo o plano plurianual ele começa uma vigência, o um novo plano plurianual ele tem uma vigência a partir do segundo ano do, da administração municipal e automaticamente ele avança um ano na administração seguinte. Então, é extremamente importante porque a partir dele, né, anualmente aí nós recebemos a lei de diretrizes orçamentárias e também o LOA, né, lei orçamentária anual que são que na prática são as ações que vão ser é, efetivadas, né, são vão ser realizadas a cada ano administrativo, né? Então a participação da comunidade é importante, né, para que a gente possa então fazer essa apreciação na casa, né, e estar encaminhando ao governo municipal então para efetiva aprovação do PPA 2022-2025. E, mais uma vez, destaco, né, envolve todas as áreas da administração, desde planejamento, educação, né. Compete, então, aí, é, a formação da, do, do PPA. O vereador, o vocês têm alguma algo também a, a comentar? mais? não, vereador Neto apenas de novo destacando, né? Que são é, o vereador Elisandro é, comentou muito bem sobre a importância, né, que é de, de, de, da população é ficar ciente que são que estamos é, verificando, através do PDA dos próximos quatro anos, né? que devemos ter uma, uma participação da população, que isso não sabemos se vinha sendo feito há algum tempo. Então, é de extrema importância que todos participem, ou que estejam cientes de que se trata. Estou ainda fazendo os convites aqui, vereador. mais um pouco no, no aguardo se, se vai ter alguém do, é, que faça alguma pergunta a nossa comissão Mais uma vez, é importante utilizar a participação popular na discussão dos projetos de orçamento. Cabe salientar que a presente audiência foi publicada em jornal e pelas redes sociais local. Como houve nenhuma manifestação popular, vamos encerrar como audiência pública e falar também para a importância da, da população participar mais, estar tá junto próximo ao Legislativo e Executivo para nos ajudar, principalmente as ações do. a construir as ações do, do governo no nosso município. Passo agora a palavra ao vereador Lili Araújo. Antes de fazer o encerramento, então, dessa audiência pública, sempre é bom destacar, como o presidente falou, da importância da participação da comunidade na hora de nós elaborarmos o PPA, né? são as ações que serão desenvolvidas nos próximos quatro anos. né? Destacando que para fazer essa, essa, o PPA, esse estudo, e o nosso colega o vereador Liderli é, pode fazer essa ativa essa... melhor, o Executivo Municipal houve trabalhou com diversos segmentos da comunidade, desde os conselhos municipais e também, né, como foi falado aqui, a audiência pública eletrônica ficou aberta, então, para a participação da comunidade para construir essas ações. Essa tua, tua... Vereador o senhor tem alguma consideração final? Então, novamente, destacando, né, da importância dessas dessas audiências que que já que devem ser feitas, mas que acredito que a nossa comunidade não não esteja assim tão é, é habituada a participar, né? Então, Considerando que nós temos na. Foi assim, nós fizemos os convites hoje pela manhã, acredito que devido a essa. Assim, foi muito em cima, né, os vereadores? Então, devido, a, eu acho que a isso nos prejudicou um pouco por essa baixa preocupação. Há uma pergunta ali do, do, do seu Jânio da Silva, que sobre as receitas do município deve subir em consequência das receitas da agricultura. Então, ontem tivemos uma conversa com o secretário de administração, Rafael, né, que nos passou, que são é, avaliadas todas as perspectivas, mas que, assim, o, o que é analisado é, são os objetos, né, são as metas. Não temos ainda noção clara sobre valores. né. Então, isso ficou até uma dúvida que nós tínhamos antes, mas ficou bem claro que pode ser alterado. Isso pode ser dentro da própria secretaria, conforme for o andamento das receitas dentro do município, dentro da secretaria, esses valores são, podem ser alterados. Isso Nós tínhamos uma preocupação muito grande a respeito disso, e ontem foram sanadas essas dúvidas. Então, vereador, eu acredito que nas próximas audiências, talvez com uma certa antecedência, consigamos é, ter uma maior participação da nossa comunidade eu não sei se algum de vocês querem é, aprofundar ali, eu acho que estão vendo ali a, a, sobre o questionamento do seu Jânio da Silva, né? Mas a respeito sobre isso, sobre esse tipo de receita, dependemos sempre, é, é, vai surgir esse acréscimo, essa visão nos próximos dois anos, ela não é imediata, a gente não tem essa perspectiva imediata. Muito obrigado. É, perfeito, vereador, que Respondendo também a, a pergunta do Dr. Júnior, o secretário Rafael nos passou isso aí também que, que essas receitas mesmo vão a ser a partir daqui a dois anos. Não havendo mais alguma outra manifestação, vou como encerrado a ah, outra? Oh, vereadores, estão me ouvindo? Senhora. Com relação às consequências do... Essa projeção foi nos passados, né? Foi nos passados que, a princípio, são, são projeções que vêm embasadas no do PTA do, do, do anterior. Né? Porque o que realmente interessa... Então, o objeto dele, as metas a serem cumpridas, com base até no plano de governo do próprio executivo. Né? Então, isso, o que o governo, o que o executivo faz para projetar essas receitas de despesas, eles têm um embasamento do ano anterior ou de dois anos atrás. Né? Então, esse ano pandêmico, eles nos passaram que tem uma certa perspectiva negativa, mas que, como a economia está melhorando né, no, no, no país todo, esses, essa projeção, isso pode ser mudado. Não pode ser mudado o objeto que tem ali no PPA. Mas, a princípio, é assim, com valores, eu não sei se era isso mesmo a consequência que o senhor, que o senhor pergunta, que a projeção da receita e as despesas executivas, né, é, e isso pode ser alterado ou depende do que vai acontecer até o final do ano. Nós temos agora, em outubro, setembro ou outubro, a lei de diretrizes, né, que é baseada também aqui na CPPA, tem os objetos e as metas ali dentro. Em novembro, vereador, temos o LOA também, né, a lei orçamentária anual, né, então ainda temos essa parte que pega mais as receitas e despesas do, do executivo, isso tudo a partir da, da LDO, né, e do LOA, que ainda virá para ser aprovado por esta casa. No momento, seriam mais as ações que farão parte, então, do PPA dos próximos quatro anos. Dou como encerrada a audiência pública. Muito obrigado a todos. Obrigado,